Mga mojengi, mung ilagay siya siya bago sa kambinggup. Mung misa ng angipu la ko chumela inaoloba. Alok ang ibalabal ay sikwembu nagaya oloba.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 I'm a sick now But I out me. get when I In Kimi ga kimi ga kimi ga kagishi koisha kimi ga kimi ga aru koe ga yige ga kimi ga kimi ga kimi meu Deus, meu Deus, meu Deus, que talento, que talento Olha, para quem acompanha meus vídeos sabe que eu não não estou tô, não tô, não tô muito ligado à, à música Mas quando vi, escutei esta música, estive na verdade a acompanhar um programa uh, da Visão Channel TV Quando vi, olha, eu me apaixonei pelos rapazes e, e portanto pedi com que, sinceramente, que a Lisa vê isto Mas olha lá, tudo bem, qual, qual é o seu nome, irmão? Boa tarde. O meu nome é Admiro uma Admiro Olha, admiro. Eu admiro, admiro. Eu admiro, admiro. Sinceramente. Sinceramente falando, eu admiro. Olha, admiro, admiro. <risos> muito, muito. Mas é um sucesso. Como, como é que... De onde veio a inspiração para fazer esta, esta resposta? Como é que aconteceu? Aconteceu na igreja com os meus amigos. Sim. Ok. O que é que te levou a fazer e para onde gostava de chegar com esse trabalho? Bom, o que me levou a fazer esse trabalho foi por ele gostado da, da música, da melodia e também gosto muito da cantora, a Lisa James. Uau, uau É uma cantora uau. que admiro muito desde sempre. Uau, uau, uau. Uhum. Quer dizer, na sua casa quem canta? Quase todos. Todos cantam. O que gostava de dizer às pessoas que estão a assistir, porque, enfim, já está para o mundo, já está para o mundo, está a ser assistido por várias pessoas agora. O que você gostava de dizer para Lisa James assim encontra tantas outras artistas, tantos outros artistas ah, neste momento. O que gostava de dizer? Bom, neste momento eu gostaria de pedir o patrocínio de qualquer pessoa que puder. Se Lisa James ver este vídeo, o que você gostaria que, que ele fizesse? Como dizer? O que eu gostaria que ela fizesse por ti, Lisa James ao ver este vídeo? Pode <risos> dizer, o, o Lisa James, por exemplo, está nos ver assim, Lisa James está nos ver, está a tá, tá assistir este vídeo. Bom, eu, eu gostaria que pudesse de acabar uma música com ela. Ah é? Uhum. Uau, que lindo, que lindo. Lisa James está aí o desafio. Eu não sei se vai, mas pelo amor de Deus é, se eu vim, aliás, se eu me apaixonei pelo este jovem, não por causa de outra coisa, é pela arte, a arte, enfim, enfim, estou sem mesmo palavras, podem ver, é um menino muito especial, muito especial. Tem quantos anos? 15. Só tem 15 anos de idade. 15 anos de idade, mas o que fez? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é tanta, mas tanto talento mesmo. Enfim, depois dessa, gostava de fazer de, de, de mais quem? De qual artista, depois desta música? Podia fazer do Baca ok com o também. Com o dizer, Esses dois que mencionou, gostava também de fazer música com eles? Sim. Uau. Está aí lançado o desafio Kiloa, o Baca. É tudo vosso. É tudo vosso. Enfim, vamos lá apoiar este jovem. Você que não tem como apoiar, pode partilhar até chegar a Lisa James. E, enfim, graças a Deus. Eu consegui mesmo o contato deste jovem. e Enfim, estamos aqui nesta, nesse estudo. E fizemos acontecer. Enfim, muito obrigado a quem assistiu até agora. Partilhe que chegue até Lisa James, assim como o Kiloa e o Bac. Vamos ajudar este jovem. Pode deixar abraço, beijinho para todas as pessoas que querem. Eu gostaria de dar abraço aos meus pais, aos meus irmãos, familiares e a todos que, que assistem neste momento. Ah, tinha me esquecido de uma coisa. Qual é o seu número com vista a te contactarem para te apoiarem, não é? Qual é o número? Isso. Caso precisarem, se o caso precisar, é só ligarem para o número 84-966-0912. Oito, vamos lá repetir? 84 966 Aí está. Ajudem, pessoal, ajudem, família, ajudem partilhando tantas vezes quiserem, com vista a chegar até onde. Vamos lá apoiar este menino. Eu me apaixonei muito pela... Como é que é? É, o talento, o talento dele, sinceramente. Mil de 15 anos apenas. É isto, família. Tchau.